Alô, nossos seguidores, nossas seguidoras, eu R Mix no Ar, para falarmos sobre um momento importante que, claro, está mexendo com toda a nossa humanidade, o nosso planeta, que é os acontecimentos na Ucrânia, no leste europeu. E nós estamos aqui na comunidade ucraniana, no município de Mafra, com integrantes desta comunidade, com a Lécia Maria Lavas, também a Lúcia Katschitz e claro que conosco o padre Jaime Fernando Valos, que vão trazer um pouco desse reflexo aqui para a comunidade, também a importância que tem esse acontecimento, que todo mundo torce que tenha um, um final feliz, que tenha um término rápido também. Começamos conversando com a Lúcia Katz Schitz que conta para nós, então, esse desdobramento que acontece lá, do outro lado do mundo, praticamente, mas que reflete aqui na nossa comunidade ucraniana. Bem colocado. Começou lá, está acontecendo lá, mas está mexendo muito, muito com, com nós aqui, ucranianos no Brasil, é, em Mafra aqui, que nós temos a nossa comunidade, e realmente... É uma dor, uma dor que você não consegue explicar. E a gente fica se perguntando por que de novo a Ucrânia está passando por isso. E estamos assim rezando e torcendo para que isso acabe o quanto antes, e que, para não, passar, para não, para não se perderem mais tantas vidas por uma é, ganância, por uma... Não sabemos não, o porquê disso tudo, mas pedimos assim que toda a comunidade reze por nós, pelos nossos irmãos ucranianos, que estão sofrendo por culpa de uma pessoa talvez. Muito obrigado, então, a essas rápidas palavras da integrante da comunidade ucraniana, Lúcia Katschitz, conosco a Alessia Maria Labas, e também tem, inclusive, um envolvimento maior, troca muita ideia com o pessoal da Ucrânia e pode também relatar este momento, como é que a comunidade aqui está entendendo e a preocupação também. Realmente nós estamos, é, como a Lúcia falou, muito aflitos, muito preocupados com essa situação, Aqui em Santa Catarina, nós é, temos uma comunidade muito forte, muito atuante. Nós estamos mais ou menos em 40 comunidades, organizadas em 11 municípios, especialmente aqui no Planalto Norte Catarinense. E, então, nós é, estamos acompanhando de perto esses acontecimentos. É, essa tensão na Ucrânia ela existe desde 2014. É importante que nossos é, ouvintes saibam disso quando a Rússia anexou indevidamente a Península da Crimeia e ainda e ainda havia um conflito lá no leste, mas estava concentrado no, no leste europeu, é, desculpa, no leste da Ucrânia, já ceifou de 13 mil a 14 mil vidas é, e mas no final desse ano houve essa intensificação dessa escalada russa né, com a colocação de blindados e de 100 mil homens na fronteira ucraniana já no final do ano passado. Isso já deixou toda a comunidade ucraniana em alerta, todo o Congresso Mundial de Ucranianos em alerta, mas nós acreditávamos numa solução pacífica, diplomática. Então fomos pegos com muita surpresa uma surpresa negativa que não gostaríamos de ter tido com esses bombardeios que foram além da região da fronteira, que atingiram a capital da Ucrânia, com imagens de nossos irmãos tendo de deixar suas casas, com um prédio residencial sendo atingido no centro de Kiev, da capital da Ucrânia. Então isso nos aflige muito, nos deixa muito preocupados, nos coloca em vigília, em oração para que essa escalada cesse o mais rápido possível. É, Lécia, você também tem contato com as pessoas lá nesse dia a dia. O que, que você pode é, é, deixar relatado, registrado para nós nesse momento? Ah, o que, o que as, Eu tenho contato com alguns contatos, né? É, mais com a região de Lviv, que é a região oeste da Ucrânia, que já está na divisa com a Polônia. Então ainda não está tão fortemente atingida Até as últimas horas, né? esperamos que isso não aconteça Mas uh, os relatos são de aflição, de medo, de temor E os pedidos são de oração Para que rezemos muito por eles É o que você também nesse momento Continua pedindo aos nossos seguidores do Rio Mafra Bicos Sim, a gente lembra todos Que essa agressão é injusta totalmente descabida, sem motivo, uh, agredir a soberania e o território de um outro país é algo muito grave. Uh, sem nenhuma sem nenhuma justa causa, como isso está acontecendo lá, uh, isso não atinge só a Ucrânia. Hoje, nossos irmãos ucranianos estão derramando sangue, mas isso atinge, desestabiliza todas as relações democráticas da Europa inteira, e, num segundo plano, isso vai atingir relações econômicas, comerciais, mundiais. E o reflexo ele será sentido por todos nós, cidadãos do mundo. É, não imaginávamos e não queremos que exista uma terceira guerra mundial, porque essa escalada será devastadora se ocorrer. Então, é, eu peço a todos que não vejam uma situação como está acontecendo uma agressão na Ucrânia. Nós, cidadãos do mundo, estamos sendo agredidos junto a, juntamente com cada ucraniano que está sofrendo hoje lá. Muito obrigado, então, por essas palavras. Conversamos com a Alessia Maria Labas, ela da Cuidada ucraniana aqui da nossa região Mafrense. E agora a gente vai conversar com o padre Jaime Fernando Valos. Então, na situação que nós estamos vivendo, no momento... Realmente é uma situação trágica, uma situação que traz medo, apreensão e tristeza. Porque vemos muitos dos nossos povos, exatamente nesse momento, momento sofrendo esta agressão injustamente diante desse governo comunista que atacou o nosso país, a Ucrânia e o nosso povo. Com a liderança que o senhor exerce aqui na comunidade ucraniana, o que o senhor pode registrar e também é, deixar é, de alento para os nossos seguidores nesse momento? É o início de um conflito e esperamos que esse início tenha um término muito rápido. Bem, como já foi lembrado, não é propriamente o início. Esse início já ocorreu lá no ano de 2014. Isso é uma continuação exatamente daquela agressão injusta à soberania, à independência da Ucrânia propriamente. E o que nós temos agora é o desenrolar não pacífico, mas violento né, diante daquela situação. E o que nós temos concretamente nesse momento é a situação trágica. E diante dessa situação trágica o que eu diria o seguinte, podemos e devemos nós solidarizar com os nossos irmãos na Ucrânia, propriamente, através das orações. Através das orações que nós estamos rezando todos os dias, mas sobretudo agora nesse final de semana, né? no dia 27, mas como nós temos celebração aqui em Mafra, aqui na nossa igreja, no sábado às 18h30, e no domingo, às oito e meia da manhã, então essas orações, essas missas serão oferecidas por aquelas pessoas que estão sofrendo e sobretudo por aquelas pessoas que já perderam a vida, infelizmente, diante dessa situação. Também lembramos que, inclusive, a pedido do, do Papa, o Papa Francisco, quarta-feira, né, o dia de cinzas, será dedicado a um dia de oração mundial, exatamente pedindo a pacificação e, sobretudo, dando esse apoio espiritual essa força ao nosso povo, ao nosso irmão, que está sofrendo diante dessas agressões e diante desta situação. Padre, para esse momento, como o senhor falou, então, já não é um início de conflito, sim uma sequência deste conflito que já tem a sua origem lá em 2014, é manter a fé, permanecer na fé. Corretamente. Nós sabemos que os nossos irmãos ucranianos, o povo ucraniano é um povo firme, um povo resoluto, um povo que não desiste diante das situações, diante das diversas guerras que já passou durante a história e está permanente até os dias atuais. E eu diria que exatamente essa permanência, essa força é encontrada diante da fé, diante da oração, diante da presença de Deus no meio de nós. Muito obrigado. Agradeço pela vossa presença e pela vossa reportagem. Portanto, Rio Mafra nós estamos aqui na comunidade ucraniana, exatamente na igreja nosso perpétuo socorro, tradicional em nossa região com essas mensagens, então, das integrantes, também do padre Jaime Fernando Valos, para se manter a fé e estar agora, mais do que nunca, sempre em alinhamento com a comunidade ucraniana principalmente nesses acontecimentos que estão se desenrolando lá na Ucrânia.